E aí Closinho, beleza? Só testando o áudio, que eu tinha desligado sem querer. Uh, cabeção que eu sou. Agora eu acho que tá melhor. Tá tudo certo. Então Closinho, vamos falar sobre a questão do nosso Papai Noel favorito, né? O Peter Turguniev, que tá fazendo várias postagens inusitadas tá falando várias bostas, né, tá chegando em várias conclusões incríveis, ele chegou na conclusão do extralibertarianismo, porque existem questões da ação humana que o libertarianismo não versa, a gente não vai dizer é ético-antiético, Está tudo em aberto, né. Então existe o certo e o errado e a outra, terceira que é a terceira posição, que essa terceira posição a gente tem que analisar dentro do crivo do extralibertarianismo. E como o Peter é um sujeito corpulento, né, um sujeito muito graço ele pegou e lançou a nova moda moda a nova moda que como que é a, a, como que é a questão assim da abreviação para extra -libertário? A xL ele vai fazer a versão a visão do XL a visão do gordo né então aí liberado daí O que acontece não existe né? eu coloquei num comentário lá na do, do vídeo que eu falei sobre o que eu só postei ele falando sobre o esse libertarismo. Não existe extra-libertarianismo, porque todas essas ações vão ser analisadas dentro de um crivo ético. Seja elas ações que são, digamos assim, sobre... a ah, a pessoa acusa sobre alguma coisa coletivista. Tu vai ter que analisar sobre um crivo ético da ação humana, né? Que tá incluso nisso daí, sobre a questão da argumentação, e ver todos os ser de justiça. Ah, mas eu peguei e estou falando, na verdade, de agressão. Não, porque uma vez que, uh, que surgiu a agressão, né... Daí não conta mais a ética Porque a ética era é quando está livre de agressão bem Então se surgiu a agressão e não conta a ética Então a gente não teria justiça dentro do libertarianismo O que é a maior mentira Se vocês forem pensar Porque a galera toda está sempre falando de justiça privada ou As maioria dos autores que tratam sobre isso Sempre esbarram nesse assunto Tem gente que se aprofunda pra caralho nisso Como o Benson, o Salerno, o Kinsella, o Ropa é, o próprio Hofbar também, então não tem essa história desse libertarianismo. Já começa com, ah, eu vou criar um termo novo para eu poder pegar e justificar a minha inconsistência, porque daí eu posso sair do libertarianismo, eu posso chegar lá e fazer assim, ó, opa, análise ética, desliguei, agora não existe mais análise ética, oh, até ficou melhor, não existe mais a... A análise ética. Agora a gente chegou no ex libertarismo, é o território onde vale tudo, clã. A gente só tá vendo os fatos, e os fatos são que eu vou prever eles. E daí o cara faz todas aquelas previsões, mirabolensas, o que que nada acontece é joado, entendeu? E a gente chegou nessa situação, onde ele tá defendendo vários tipos de coisa. Antes ele, quando teve a invasão do Capitólio, todas umas questões lá... Nos Estados Unidos ele dizia que o oh, depredar patrimônio público, ó, propriedade do Estado, nossa, nem é antiético. Agora que isso aconteceu no Brasil, ele fez o quê? Ele pegou e tá dizendo: não, isso é, isso é crime, isso é golpismo, não sei o quê. Daí daqui falta defender a democracia, libertário pro democrata, olha só. Mas daí, não, isso é golpismo, olha só como é que é os negócios, não sei o quê. Tudo que o Xandão condenar, eu condeno o dobro. E quem quiser condenar menos ó oh, o Lula quis pegar e condenar menos então você é lulista você é mais lulista do que eu relativamente você é mais lulista do que eu é como é que fica ele pega toda essa relação que antes ele tinha uma defesa sobre uma situação parecida e daí depois essa situação agora se inverteu completamente né? não só isso mas toda essa questão que ele tinha antes do que ele tinha antes dessa invasão aqui do, do Congresso, do STF, só um minutinho. Tem que dar uma boa acordada hoje. Uh, ele pegou e já tinha até dito em vários outros pontos, ah, o governo é ilegítimo, né, o governo não tem legitimidade alguma para julgar as suas ações, pipipi, popopó. Agora, não só o governo é legítimo, né, o governo da Ucrânia principalmente, mas como uma decisão do judiciário sobre os golpistas, que ele chama, né, ele deseja o dobro. Eu não tô querendo falar aqui sobre, ah, isso aqui que o STF decidiu é justo ou não é, e pipipi, papapá. eu acho que isso não interessa o assunto do vídeo, eu acho que isso é já é óbvio, mas o ponto que eu tô querendo dizer é o posicionamento que o cara toma, né, é, em favor do governo de uma forma que é tipo chega a ser ridículo Porque assim, ó, tem muita gente falando assim Ah, ele está sendo contraditório porque ele está com medo de represária Veja só, a questão toda assim Ah não, ele deve estar tá com medo de represária Porque a PF já foi na casa dele Mas não era o próprio Peter que falava direto Direto, quando estava o governo Bolsonaro Falava assim, ah, Xandão, por que você não vem aqui e me prende? Manda a PF aqui me prender Manda a PF me prender, não sei o que Direto era isso E agora? Ah, agora tá com medo? Não, beleza, você tá com medo, cara? Você tá com medo, não precisa pegar e querer assinar embaixo e colocar vezes dois. Tá? Não, não precisa fazer isso daí pra, pra tentar Simplesmente você tá com medo, pega o dinheirinho da monetização e vaza. Vaza do Brasil se tá com tanto medo. Mas não. O cara pega e começa a fazer todo esse tipo de. Uh, explicação, que não, isso daqui é esse é libertário, isso daqui está fora do, do uma, de um crivo ético, então eu posso dar a opinião que eu quero, da mesma forma que ele diz que aborto é uma questão em aberto, que ele defendeu também que se o pai fosse comprovadamente fraudado em questão de paternidade, se a mulher mentiu para ele, gabelou ele para ele assinar o... Assinar a certidão de nascimento da criança e tudo mais, uh, admitir a própria oportunidade, e mesmo seja aprovado e ele, tenha, ele possa parar de pagar o. o. Child, Child Support, qual é o nome do negócio? Pensão, a pensão para a criança? Não, daí ele teria que fazer o quê? Ah, não, não. Ele, ele ainda tem que pagar, porque isso daí não é válido, o cara pegar e criar uma externalidade para a criança. Então, tipo, ele chega nesses pontos que toda vez que ele diz, ah, já houve agressão. Então, a partir daqui, a contenção de dano, ele diz como se fosse assim, não, não, não, já houve agressão, daí não tem mais o que a gente analisar eticamente. Não é como que se a, alguém revidar uma agressão, tivesse que ser analisado dentro da ética para essa é, questão de re, uma reação não ser por si só agressiva. Ele chega nessas conclusões, assim, abismais, cara. E daí tu vai pensando assim, ah, mas agora o pessoal está acordando, o pessoal está criticando o Peter, o Paulo Cogos está criticando o Peter. Mas não, pessoal, não. O movimento libertário continua a mesma desgraça que é. Como o movimento libertário é, é problemático, como ele dá tremenda dor de cabeça, né, como ele, a única função do movimento libertário é para passar vergonha, essa é a única função. É, e ainda em prestação E o pessoal tá achando que estão acordando Tem gente no Twitter que acha que tá acordando Tipo, ai meu Deus, agora o pessoal está vendo que o Peter é uma piada Não, realmente o Peter é uma piada Uma piada de mau gosto, mas só que tem muita gente que ainda não se deu conta disso O Kogos pegava e defendia ele com unhas e dentes Passava pano a questão da, da Rússia Peter defendendo que tem que, tipo, oh, Evolve, bombardear criancinhas russas Defendia isso E o Kogos estava lá, ai, paninho, olha que legal, paninho, paninho e agora que o Peter pega e defende uma coisa que vai contra o cogos aí o Kogos do nada, toda aquela represa do rage, das inconsistências, ele solta em cima. Pera, por que, que o cara pega e passava pano pra esse tipo de coisa, né, e agora, agora tá dizendo que tá super errado. É tipo, o pessoal vai poder dizer, ah, oh, hipócrita, porque eu for porque eu gravava vídeo com cogos, olha só, furo hipócrita. Eu gravava, por exemplo, joint operations com cogos, eu falava, olha, eu discordo com cogos nisso, nisso, nisso, nisso. Até posso falar no vídeo que eu discordo, mas eu não vou discutir este tema específico que eu discordo no vídeo, porque o importante é falar sobre esse assunto aqui. Então a gente já praticava, digamos assim, um certo, uma certa disciplina pra não falar de certo tema. E daí dizia, ó, oh, se tu quer discordar desse tema, faz um vídeo próprio vai dizer assim, ah, eu fiz o joint approach lá, o foro fez um, um argumento que eu acho que é um argumento infeliz e a resposta disso aí é tal coisa ou eu poderia fazer a mesma coisa com o Cogs. ah, o cogs falou tal coisa, eu acho que isso aqui não faz sentido por isso, por isso, por aquilo, mas a conclusão, sei lá a conclusão eu concordo, apesar, tipo a direção geral da conclusão Não que a conclusão estritamente concorda né? E assim vai Poderia ser feito isso, mas nunca é feito esse tipo de coisa O movimento libertário é sempre aquele negócio do Muito de esquerda até do Ai, ninguém solta a mão de ninguém né? Todo mundo querendo pegar e segurar a mãozinha do outro Achando que daí vai vir uma capistão E daí o pessoal tem essa justificativa Para ser uns caras que Ficam inóculos ali, ficam parados né? Não, não estão fazendo nada da forma errada, se alguém viu meus últimos vídeos sobre não, uh, não vença-os fazendo nada, né? fazendo nada da forma errada, que é dando espaço para o Estado, que é colaborando, né? a sua inação quando colabora com o Estado é uma péssima coisa a fazer, a não ser que seja em contraste a uma ação que vai ajudar ainda mais, né? como por exemplo ficar fazendo campanha política para o Bolsonaro, mas então o que acontece, a galera daí do nada tava com... Ai, todas essas inconsistências dele, tava represada, daí ele falou uma coisinha e agora... Ó, tá aparecendo. Cara, isso aí tinha que ter aparecido lá atrás. Vocês tão puto agora que o cara tá falando uma coisa absurda? Daí vocês tão batendo em tudo que vocês estão encontrando? Cara, vocês tinham que estar tá falando disso lá atrás. O pessoal pega e fica com essa posição aí de... Ai, ah, veja só... Ah, porque... Uh, não, é, é complicado, o cara virou a casaca, né? Mano, o cara tá falando merda já faz três anos. Essa é a merda que eu digo que, que é uma torrente de bosta. Né? Faz três anos. Três anos Diz que tinha inconsistência antes, só que deu cara o cara gravar pouco vídeo. Né? Mas já tava uma inconsistência de bosta que daí vai apontando. Pô, tem isso aqui que tá errado. Tem isso aqui que tá errado. Tem isso aqui que tá errado. Daí o pessoal pega e fala, ah, o Ford tá fazendo treta. Tem até gente que, que é amigo do Peter, que eu sei que é amigo do Peter. E que fica puto comigo, que, ah, oh, o For tá tratando com o Peter. Mas o pessoal nem vê o porquê. Pessoal, ah, ai, não, porque o vídeo tem uma hora e pouco. Beleza, vê os primeiros 10 minutos que eu vou falar sobre o tema que eu tô criticando e vou chegar no ponto direto, não é, não é muito problema sobre isso. Mas o que acontece? Se você ver a fundo, o cara constrói assim, ah, ele coloca aqui esse errinho. Daí ele coloca aqui outro errinho. Daí o que acontece quando esses dois errinhos juntam? Ele coloca outro erro em cima. E assim vai. E o cara vai construindo uma pirâmide, vai fazendo um troço faraônico de erros. Erros em cima de erros. Ah, ele começa com... Ah, olha só. Uh, quando tu tem diferença entre, por exemplo, espécies. né, Ah, tipo... Ou, não, desculpa, não foi entre espécies. Foi diferença tecnológica. né, Tão grande que ele tentou pegar e dizer que era diferença entre espécies. é quando a gente mostrou que o problema era espécie... Né, que, não, que não tinha essa relação, por exemplo, o Neandertal e um homo sapiens, e aí ele mudou para tecnologia. Não, não, porque quando tem uma tecnologia muito avançada, ele piorou o argumento. Ele saiu da biologia, que pelo menos o cara tem um, uma coisinha para tirar em cima, daí ele jogou em tecnologia com completamente contingencial, né Então, como se a gente for agora, lá na, naquela arquipélago de ilha que tem lá na Índia, encontrar aquelas tribos que não são contatadas, não tem mais direito. E o cara começou com esse argumento, cara. Soltando assim, não, não, não. Que daí não vai ser reconhecido como gente. Eu, como assim, cara? Como assim? Uh, toda essa estrutura é essa. Então quem que falha, na verdade? É o Peter? Não, não é só o Peter, porque tu se pergunta assim, ó, qual que é a diferença do Peter? Pro, um, pro sei lá, vou, vou pegar aqui, ó, vou, tem um Otávio aqui que mandou uma mensagem eu tive que permitir, tá? Uh, o cara falou que ele é além de falar, bosta, ele tá puxando o saco do Estado pra não derrubar a fonte de renda dele, que é o canal. Exato! Ele quer segurança, né? Muita segurança. Segurança pra caralho. Mas vamos dar um exemplo aqui, ó. Se o Peter falasse bosta, igual, sei lá, o Otávio é um random da internet. E ele vai lá e posta muita merda no, no Facebook, que é no grupo Libertadores do Facebook. O que acontece? Quando ele fala bosta desse nível, é um problema para todos os libertários, digamos assim? Ou pro, os libertários de uma forma mais generalizada? Não, mas é só um cara random postando besteira num grupo da, da internet ele fala as besteiras que ele quer, as pessoas provavelmente vão xingar ele, vão mandar ele ler 4 mil artigos, vão mandar 8 mil links, vão chamar ele de um animal, né? vão fazer todo esse tipo de coisa. Beleza, é o curso natural do Libertário da Internet rodando. Né? E algumas vezes o bullying vem pro bem, bem. Tá? Só que daí o que acontece? Imagina se o Otávio, nesse exemplo, agora ele tem meio milhão de seguidores. E tudo que o Otávio fala é repetido como um mantra ou é tipo passado pano em cima, o pessoal passa tanto pano que ilustra o negócio, ele consegue ilustrar até merda, o cara falou uma merda, vai parecer uma merda lustrosa em meia hora de tanto pessoal passar pano. Tu vê que tem um problema um pouquinho a mais do que ser um cara aleatório falando bosta na internet? E o motivo que eu digo que isso daí é um problema, é porque é o seguinte, o Peterson é o que ele é hoje, em grande parte porque teve libertários que ficaram passando pano o suficiente para várias inconsistências, de forma que ele conseguisse crescer em euros públicos claro, ele acertou em muitos pontos ele acertou na posição que ele tinha antes de pandemia isso aí, de maneira geral não se tem dúvida, ele defendia algumas coisas meio estranhas, essas coisas, mas no geral o cara fez bem né? só que daí o que acontece? Ele começou a entrar no bolsonarismo muito libertário ficou puto, mas os outros libertários estavam todo mundo em desespero né? é, quase fazer, pensando em fazer um harakiri de baiano no, se o Lula ganhasse que a galera fez o quê? ah, não, vamos defender o Bolsonaro, então se fez uma cisão do público libertário dele, teve a galera que falou, não, apoiar a política é uma merda, independente de qual político seja, e teve a galera que simplesmente disse assim, não, é, eu estou fechado com o Bolsonaro, micto 2022, foda-se. E daí o que acontece? Ele dividiu o público libertário, Né, uma galera quebrou a cara com ele, outra galera se manteve dizendo, eu tenho um filtro só para as notícias, sendo que é um cara que está com a cabeça embisada para caralho te dando notícia, um cara que é desconexo da realidade, te passando, o que está que acontecendo na realidade? E vocês não veem problema nisso. Vocês não veem problema nisso. O cara escolher essa realidade querendo te passar o que está acontecendo na realidade. Vou deixar aqui para vocês pensarem um pouco, tá? Bem. Uh, e o Farinasso, que ele é nacionalista de esquerda, mas ele foi melhor que o Peter na Guerra da Ucrânia. Cara, cara até o PCO foi mais coerente que o Peter. Até o PCO foi mais coerente. PC... Vocês viram a posição do PCO? sobre esse negócio, falando assim, não, eles são manifestantes, quebraram as coisas, não sei o que, pipipi, mas isso daí, eles não podem ser presos por isso. E não pode proibir de se manifestar. O PCO foi mais coerente. Vocês conseguem ver isso? Né? Daí agora, tá tendo todo tipo de decisão arbitrária, todo tipo de overstep, todo tipo de coisa, e o cara tá fazendo o quê? Vou assinar embaixo. Entendeu?